Para nossa reflexão diária, Eclesiastes capítulo 11, versículo 1 e 2 Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás Reparte com sete e ainda até com oito A base sólida para uma vida cristã está fixada na fé na certeza, na convicção daquilo que não se vê, mas sim de tudo aquilo que se espera. Mas uma coisa é certa, nem todos os dias estamos cheios de fé e de coragem para enfrentar os desafios de nossas vidas. Quem sabe você já teve aquele dia que a força e a garra eram como a de um leão, mas também teve dias que a sua delicadez e a sua sensibilidade era como um gatinho que tem medo de tudo e basta um grito e isto é o suficiente para abaixar a cabeça e sair correndo. Acontece isso com você? Bom, e aí o que fazer nos dias que mais parece que não vai acabar em que parece que tudo vai cair em cima de nossas cabeças e nesse momento acreditamos que não vamos conseguir, Eclesiastes ele ensina, lança o teu pão sobre as águas, ou seja, coloque a sua vida, as suas preocupações no Senhor, creia nele. Descanse o seu ser no Senhor e a promessa que Jesus nos oferece é que encontraremos descansos para as nossas almas. E mesmo naqueles dias que você acha que nada vai dar certo, uma vez que a sua vida esteja em Deus, a palavra diz que mesmo depois de muitos dias você o achará. E não somente será o suficiente para você, como também terá para repartir com mais sete e oito. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Você crê nessa palavra? Então ore assim comigo. Amado Deus, Poderoso Pai, tomamos posse, ó Deus, da Tua Palavra. A Tua Palavra, ó Deus, que nos encoraja, que nos enche de vida, que nos enche da Sua virtude. Mesmo muitas das vezes nos encontramos sem fé, nos encontrando fracos, muitas das vezes, ó Deus, falhos. Mas o Senhor, ó Pai, nos garante que se nós descansarmos o nosso ser é em Ti, lançar o nosso pão, a nossa esperança, a nossa fé em Ti, mesmo que leve alguns dias, mas o Senhor diz que nós o encontraremos e a resposta será repartir ainda com as pessoas que estão ao nosso derredor. Nos ajude a crer, nos ajude a ter força, vigor, para que em nome de Jesus nós possamos viver